Abra suas Bíblias em Efésios capítulo 6. 50 crianças estão saindo. Open your Bible in Ephesians, chapter 6. Capítulo é, versículo 10. Verse, 10, Ephesians 6, verse 10. Eu quero pedir que você esteja bem atento à palavra de Deus nessa noite. I would like to be for you to be very attentive to the word of God tonight. Eu sei que esse é um texto muito conhecido da grande maioria de nós. I know this is a, a a verse that's very well known for most of us. Mas nós precisamos sempre nos lembrar do aquilo que a palavra de Deus diz. But we always need, always need to remember what the word of God says. Vem então abra o seu coração. Then open your heart. Não converse. Don't talk. Não fique olhando nas redes sociais. Don't keep looking in a social media. Use somente a sua Bíblia. Use only your Bible. Deixe sua mente e seu coração abertos para Deus falar com você. Let your mind and your heart be open so that God can speak to you. Amém. Amém. Efésios capítulo 6, versículo 10, Efésios seis Diz o seguinte: ah, No demais, irmãos meus, fortalecei fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Uh, finally be strengthened by the Lord and by his vast strength, might. Equipestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. I can't burst. Eleven, right? Put on the full armor of God so that you can stand against the tactics The uh, vials of the uh, the enemy. Mas as os das deste século, as da nos For we do not have to wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers. Against the rulers of the darkness of this world, against spiritual weakness in high places. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e havendo feito tudo, ficar firmes: Wherefore, take unto you the whole armor of God that ye may be able to withstand in the evil day and having done all to stand. Até aqui, por enquanto. Uh, que Deus abençoe a sua palavra ali nos nossos corações. May God bless his word in our Amém? Amém? Queridos, uh, eu queria que nós meditássemos um pouco sobre este texto. We like to, for us to meditate about these uh, verses. Eu, eu entendo que muitos, como eu disse, já conhecem esse texto. I know that many of you already know these uh, verses. Verses. Mas eu me lembro que eu cresci na igreja. But I remember that I grew up in church. Eu quero dizer, quando eu cresci na igreja, quer dizer, que eu frequentei a igreja desde criança. That mean that I used to go to church since I was a child. E eu ouvi muitas vezes esse texto. I heard many times about verses, até mais ou menos uns 28 anos de idade. Quando eu descobri esse texto. Porque na realidade eu ouvi as os pastores pregando, lendo. Uh, na realidade eu sempre ouvi os pastores pregando e lendo os meus pais nos ensinavam em casa. My parents were teaching. Mas os meus olhos espirituais não estavam abertos para esse texto. But my spiritual eyes were not open about this, this verses. E eu creio que tem muitas pessoas hoje na mesma situação. And I believe there are many people in the same situation Pessoas today. que já ouviram falar do texto. People that already heard about it, Pessoas que já leram o texto. That read about it, já foram ensinadas no texto. They were taught about it. Mas não conhecem o texto. They don't know about it. E um grande problema nosso chama-se a visão espiritual fechada. E infelizmente o inimigo tem conseguido cegar muitos cristãos, inclusive. Infelizmente, o inimigo tem os cristãos. Em assuntos que a Bíblia não é muito clara a respeito. Eu até entendo que haja divergências. Eu acredito que haja pessoas que não conseguem, de repente, aceitar certos tipos de doutrinas. Mas naquilo que a Bíblia é bem clara, nós não temos que discutir sobre isso. Mas o que a Bíblia é muito clara, nós não discutimos. Nós temos que ler We read it e aceitar. And it. E aqui nesse texto, text, Paulo nos ensina algo muito especial. Paul uh, teaches something very special. E ele, como é, ele está falando para os crentes. Ele não está falando para as pessoas que não são evangélicas. He's to the not the unbelievers. Ele está falando para pessoas que supostamente já deveriam saber disso. He's talking to the people that already should be know about this, E eu quero nessa. Eu quero, nessa noite, falar, reforçar to about it, aquilo que está escrito nesse texto. Text. Eu quero que você descubra as realidades espirituais. To, this, uh, e a primeira coisa que eu quero falar para você like to, like to to you, é que a nossa luta... É espiritual It's a Eu quero que você diga a pessoa que está próxima a você Diga assim, a minha luta my fight É espiritual It's a spiritual. Você pode dizer isso? Can you say that? Mas como isso, pastor? But how, how can that be, pastor, você pastor, não está querendo espiritualizar demais as coisas? Eu quero que você entenda o, aquilo que nós não conseguimos ver com os olhos da carne. I want you to understand the that we see with the eyes of the flesh. É espiritual. Is spiritual? e aquilo que é espiritual é, a, é uma realidade maior do que a nossa realidade física and is Paulo começa ele começa falando ele fala vários assuntos no livro de Efésios he talks about many things in Ephesians, depois aqui no capítulo 6 ele do Versículo 5 até o versículo 9 and the chapter 6 the verse 5, ele, 9, ele fala para os empregados fala talks about empregados. Ele fala para os escravos He talks to the slave, Ele fala para os donos de escravos to the of the slave, E ele fala também para os patrões and also for the boss. E é interessante que depois dele falar e ensinar algumas coisas que inclusive é importante que você leia isso depois. É muito interessante isso. Antes de ele falar sobre isso, ele fala de algo mais que é muito interessante. Eu quero que você depois leia esse texto. E eu gostaria de você ler depois, talvez quando você chegar à sua casa. Exatamente. Uh -huh. Mas eu quero, aí depois de ele falar tudo isso, he ele diz, no demais. Uh, Ou seja, wherefore? em todas as outras coisas demais. All the it, ele Diz, vocês devem estar fortalecidos no Senhor. E vocês precisam é, dessa força e and, poder. And you need this, uh, power and might. E ele explica o porquê. And then he why. E porquê. É aí que eu quero que você entenda. And that's where I to ele diz no versículo 12 porquê. E eu quero que você todos aqueles que abrirem os seus ouvidos para isto open your ears for this. se você abrir os seus ouvidos If you open your ears, a sua vida vai mudar your life will porque a minha vida mudou a partir desse momento Because my life changed when I understood porque a partir desse momento Quando eu comecei a entender as lutas espirituais when I start to the fight, Foi quando eu comecei a obter vitória warfare, that's when I start my Foi quando Deus restaurou o meu casamento that's when God my Foi quando Deus restaurou a minha família that's when God my E foi assim que Deus começou a restaurar a minha vida financeira And that's when God my life. E tem sido assim quase 20 anos quando eu entrei no ministério. Eu vou falar uma coisa para você, mas não é com orgulho, carnal. É algo que eu falo em Deus. Eu nunca entro numa batalha para perder. Eu nunca entro batalha para perder. Eu não sei se você acredita ou não, I don't know if you or not, mas eu quero dizer isso para você. But I tell you, que se você está batalhando, that if you are fighting, em qualquer área da sua vida, in any area of your life, você precisa abrir os seus olhos espirituais. You need to open your eyes. Paulo fala aqui, irmãos. Paul tells, tells ele diz que nós não temos que lutar. That he that we don't have to fight contra quem? No versículo what? 12. Contra quem, irmão? Você está com é a só? sua Bíblia aberta? Contra a carne e o sangue against the flesh and blood. A nossa luta não é contra as pessoas our, our fight is not against A nossa luta não é contra os nossos amigos A, not, our fight is not against our, our a nossa luta não é contra os nossos cônjuges our fight is not against our, our Ou seja, você não tem que lutar contra a sua esposa you don't have to fight against your wife. Você não tem que lutar contra o seu marido you don't have to fight against your husband. Mas Paulo esposa contra quem é a nossa luta Paul who we have to fight. contra quem é a nossa who, luta irmãos? Who we have to fight? quem são esses principados who are these, uh, uh, quem são esses principados quem são esses essas potestades esses, esses poderes who are the darkness? os demônios who the você sabe quem são os demônios you know who are the quando o diabo quando se rebelou contra Deus. Uh, rebel against God, Ele era um anjo de luz. Was a, a angel of light. Seu nome era Lúcifer. Lucifer. Ele era um dos primeiros arcanjos na presença de Deus. He was the first archangel to be to be in the presence A Bíblia diz que o coração dele se heart um, exalt himself. E ele, então, ele diz, eu serei como Deus. E ele diz a Bíblia que ele conseguiu levar, na sua rebelião, a terça parte dos anjos. Ou seja, Deus, por causa disso, God, that, o tirou da sua posição, o tirou da sua posição, e o lançou abaixo and uh, he uh took him out, uh, uh, down e ele, he down, mas ele conseguiu levar a terça parte dos anjos com ele Estes são os demônios These are the Estes são as potestades These are the, uh, Estes são os poderes These are the, the Estes são quem, de fato, nós temos que lutar contra Talvez você nunca pensou nisso Maybe you never about Talvez você está sentado no banco Talvez você tenha estado no uma igreja há 20 anos. On a, on a 20 years, como eu estava há 27 anos. Like I was, 27 years, sofrendo derrotas. Fazendo sempre defeitos. Eu estava sofrendo muitos problemas. I was many, many mas não entendia que era contra eles que eu tinha que lutar. But I could that I had to fight those. E tudo que eu tentava resolver era eu mesmo tentando resolver com as pessoas. Dentro da minha personalidade. Muitas pessoas dizem assim, pastor, mas o senhor é tão calmo. Uh, many says, so calm. Vocês não conhecem o pastor Marx. You don't know Pastor Yellow Marks. Irmãos, o calmo é uh, o novo homem. The the calm is a new man. Mas o velho homem? But the old man, misericórdia. Have mercy. Eu mesmo nem gosto de ver. I don't, I myself don't like to see it. Sabe que é isso, irmãos? You know what it is? Muitas vezes a ignorância nos yeah. leva a a nossa própria destruição. Many times our ignorance will take us to destruction. Quando eu tinha que resolver um problema? Uh, a problem, era a minha maneira. Was my, my e was não importava quem fosse. And it who it was. Até que o Senhor começou a me revelar que não era assim. me that Por isso eu quero que, que você entenda isso nessa noite. So that's why I want you to understand tonight. Qual é o seu problema? What is your problem? Talvez o seu problema é a sua própria personalidade. Maybe your own problem is your personality. Talvez o inimigo use a sua própria personalidade contra você. Maybe the enemy is using your own personality against you. Ah, não fale. Don't talk. Porque se você falar talk, as pessoas vão saber da sua vida. The Irmãos, hoje eu não tenho problema nenhum que as pessoas saibam da minha vida. Eu penso, oh, pastor, sabia que o pastor tava dormindo 10 horas da manhã? Do you know that pastor, did you hear 10 in the morning? eu liguei o pastor era domingo, ele tava dormindo. Well, I called pastor on a Sunday and then he isso é um pecado. This is sin. Eu pensei que o pastor tinha que estar orando. All the time. Todo o tempo. All the time. Imaginava que o pastor levantava às seis da manhã para orar. I thought the pastor would get up at 6 in the morning to pray. Emos o grande obstáculo, muitas vezes, que o diabo usa contra nós é, nossa própria personalidade. é a nossa própria personalidade. E como nós pensamos que temos que lutar uns contra os outros, às vezes nós mesmos estamos lutando com a nossa própria personalidade. We our own porque nós não fazemos a vontade de Deus, mas fazemos a nossa própria but vontade. We do our own will. E aí que mora exatamente o problema, And that's what the problem is. porque aquilo que eu quero não é o que eu faço, ou seja, aquilo que o meu homem espiritual quer não é o que ele faz. My man wants to do? it do it. Mas eu fico fazendo o que a minha carne quer. But do what my flesh wants. A minha carne quer brigar, irmãos. My flesh wants to fight. A minha carne quer xingar, my palavras uh, my horríveis. My flesh wants to curse. A minha palavra a minha, a minha, o meu velho homem, a minha carne My old old self, my flesh. Quer virar para minha esposa e dizer: "Para com isso, senão eu te mato." my wife kill Vocês são diferentes? Cada um de nós temos nossos momentos. Every of us, we have our own moments. Às vezes até naquela Falsa espiritualidade. A, a, a false spirituality, Esse homem não ora. This man pray. Esse homem não busca Deus. This man seek God. Sai daqui, homem carnal. So, uh, get out of here, flesh man, fleshly man. Você é carnal, man. Carnal você man. Yeah, você só quer, carnal. você só quer saber de sexo. You, all you want to know is about sex. E aí, aquela espiritualidade toda. Só quer saber de orar only pray. Nós temos irmãos que vivem a vida de Deus em nós. We need to live the life of God in us. Paulo tá dizendo a nossa luta é contra os demônios. Paul says against demons. Aqui ele está dizendo algo que é muito importante. Something that he says is very important. Ele diz, depois de ele falar isso, ele fala assim que nós devemos resistir no dia mau. Uh, he says that we have to resist the evil day. Alguém aqui tem um dia mal? Talvez o seu dia mau é hoje. Talvez é hoje. Maybe your bad day is today. Talvez você passou a semana inteira todos os dias de dias maus. Talvez você passar uma semana de dias maus. Uh, Quantos de É o Júnior? <risos> Alguns aqui, não é verdade? Como é que a gente sai disso? Hoje eu vou sair disso. Hoje eu vou resolver essa questão. Se ela não falar o que eu quero é divórcio. <risos> If she doesn't say what I hear, it's gonna be É verdade. Is that true? Aí a gente quer resolver com o divórcio. A gente quer resolver com uma briga. We want to solve the problem with the fight. Se o Charlie não fizer o que eu quero, if Charles doesn't do what I want, como eu sou pastor, even if because I am a pastor, eu vou dar um murro santo. <risos> I'm gonna give him a holy punch. <risos> já viram essa, irmãos? Have you heard this? Eu já vi coisa. I've heard and I've seen eu conheci um irmão que ele ele dizia o seguinte. I met a, a, a brother that used to say. Oh, pastor, se alguém mexer comigo. Uh, pastor, if somebody me. Eu sento <risos> a mão. I will, I will, uh, punch. Eu sou crente, mas I meu mão não é não. Imagina irmãos. Can you imagine? Imagina um crente desse. Can you imagine a Christian like that? Irmãos, uh -huh. Paulo nos ensina como resistir no dia mau. Uh, Paul teaches how to resist the evil day. Ele diz aqui que nós devemos nos fortalecer no Senhor. He said that we have to strengthen in God and the Lord. Mas ele diz também que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. But also we have to take up all the armor, the full armor of God. Bom, se tem a armadura de Deus, tem a nossa também, né? If there is a armor of armor of God, there is ours too. E às vezes nós pensamos que vamos vencer com a nossa armadura. And sometimes we, we think that we're going to win with our own armor. Não vamos. We won't. É muito interessante eu quero que você entenda nessa noite que a armadura é algo que vem de Deus. A armadura de Deus vem de Deus. I want you to understand that the armor of God comes from God. Nós não podemos, irmãos, enfrentar o diabo com a nossa armadura. We cannot uh, face the devil with our own armor. É por isso que às vezes nós estamos sempre perdendo. And that's why we lose many times. Nós estamos perdendo muitas batalhas. We are losing many battles. Às vezes nós perdemos as batalhas na nossa própria casa. Você já teve a sensação que na sua casa todos estão contra você? Have you felt before that every everybody in your house is against you? Seu pai está contra você? father's against you. Sua mãe está contra você? Your, against, sua tá contra você? your against you. Seu esposo está contra você? Your uh, uh, husband is against you. Sua esposa? Your wife. Seus filhos? Your children. O mundo inteiro. The whole world. E aí você chega na igreja, parece que o pastor também está contra você. And then you get in a church, it looks like the pastor's against you. E aí o irmão aponta o dedo para você. And then a brother, uh, a a uh, finger. Aí o pastor prega you. uma mensagem. Essa mensagem o pastor está sabendo da minha vida. And then the pastor preaches a message, and he said, oh, pastor knows my life, all about it. Quem contou para ele? Who told him? Deve ter sido a minha esposa. It might be my wife. Quando eu chegar em casa nós vamos acertar. When we get home we're gonna talk about it. Vocês nunca viram isso? Have you seen? Have you heard Irmãos, about it? eu já vi isso demais. I've seen it many. Só pode ter Any sido time. você. Uh, it, got to be you. it has to be you. Só pode ter sido você que contou tudo pro pastor. It has to be you that talked to pastor. Foi por isso que ele pregou aquela mensagem. That's why he preached that message. Não se engane, o Espírito de Deus sabe todas as coisas. Don't, mis, don't be mistaken. The Holy Spirit de knows Deus everything. Sonda o seu coração. The Holy Spirit, uh, uh, search your heart. E antes de você vir para este lugar, And as, before you come to this place, o Espírito Santo não falou nada da sua vida. The Holy Spirit didn't say nothing about your mas life. Mas o Senhor já, o Espírito de Deus já falou com o pastor. Prega essa mensagem, meu But filho. But the Spirit of God had already talked to pastor. This é muito importante nós entendermos isso. Nós não podemos enfrentar o inimigo na nossa própria autoridade. We cannot uh, face the enemy with our own authority. Deus é quem está ao nosso lado. O que é? qual é a armadura de Deus? Who, what is the armor of God? Se você for ver qual é a armadura de Deus. Não é nada humano. It's Não é de ferro. It's not iron. Não é de ouro It's not gold. Não é dólar Não é nenhuma moeda It's not a, a money É algo que vem de Deus that comes from God. Veja bem, irmãos Uh, Sim, aqui no, no versículo 14 em diante. The verse 14, ele diz que nós devemos estar firmes. Ele Cingindo os nossos lombos com a verdade. Uh, having, uh, uh, with the truth of the belt. A verdade é que se nós formos julgar as pessoas people, Preste atenção nisso Se nós formos julgar as pessoas people, Pelas coisas erradas que elas fazem O que, é que nós estamos fazendo? Lembra-se que Jesus falou da mulher que foi apanhada em adultério? Jesus falou prostituta? E uh, adultery, eu adultery. O que, que Jesus falou? What Jesus said. Aquele que não tiver nenhum pecado. Those aquele... that don't have any Atira a primeira pedra. Those that haven't sin, uh, uh, uh, throw the first uh, stone. E o que, que aconteceu? And what Todo mundo saiu. Everybody left. Agora preste atenção numa coisa. And then pay attention. Ele diz: cinja os teus lombos com a verdade. He said, uh, put, uh, put the truth, the belt of truth, around your waist. E qual é a verdade? And what is the truth? a verdade? é que todos nós já falhamos. The truth is that every one of us had failed. E a verdade é que nós continuamos a falhar. And the truth is that it will continue to fail. É ou não é verdade, irmãos? Quem nunca falhou com alguém aqui? Who, who never failed? Quem nunca chegou atrasado em um compromisso? Who never got late in, a, in, a, in a Atire a primeira pedra. Uh, uh, throw the first stone. Quem nunca mentiu? Who never lied? Quem nunca mentiu para o seu pai aqui? Who never lied to your parents? <risos> Quem foi Who. que quebrou isso aqui? Who broke this? Lá em casa as coisas quebram, mas parece que vem um anjo quebrar as coisas. My As louças ficam sujas e vão sozinhas para a pia <risos> e nunca para a máquina. The dishes ficam dirty and they go uh, by themselves to the sink and never go to os pratos ficam pelos cantos e ninguém sabe como eles foram parar lá nos cantos. And the, the, the Os pratos sujos. The, the dirty Copos. Uh, eu não entendo. I don't understand. Isso acontece na sua casa, não? Does this happen in your house? E ninguém mente. And nobody lies. Nunca mentiu. Never lied. O que Paulo está propondo? What uh, Paul is uh, uh, offering que nós nos revistamos da verdade. That we uh, put the, truth, the belt of truth around our Que revista okay. a roupa da verdade. That you, uh, put the of the truth. Você acha que sua esposa tem defeitos? O uh, uh, que, que você acha? What do you think? Você acha que seu marido tem muitos defeitos? Do you think that uh, your husband tem uh, a lota defeitos? Não, como você diz? É, não é perfeito. Faltes. Faltes, obrigado. Faltes. Você acha que o seu marido tem muitas faltes? Sim. Que tal se você começar a fazer uma lista dos seus? How about you make your the list about yourself? Eu vou te dar uma sugestão. I'm gonna suggest you. Pergunte para sua esposa. Ask your wife. Quais são os seus defeitos? Who, who, uh, what are your faults? E as esposas pergunte os seus maridos. And as esposas, ask your husband, uh, what are your Não. para ela fazer uma lista de entregar depois Have, dentro do envelope. <risos> ask her to make a list and put it in envelope so she can give you later. Deixa lá assim, com, com um lacinho. Feliz <risos> Natal. A, a lace, a tie, you know, say, Merry Christmas. <risos> Mas faça outra lista. But also make another list. Que tal fazer uma lista das boas qualidades? How about make a list of good qualities? Great qualities. Das coisas boas. The good things. Meu amor, esse ano você perdeu 80 libras. <risos> My love, you lost 80 pounds this year. Você é um vitorioso. You are a victorious. Você sabia que o inimigo vem soprar defeitos? Eu vou demonstrar na igreja. I'm gonna, uh, demonstrate in the church. Como que acontece na igreja? How it happens in the church? Já reparou como aquele irmão está gordo? Do you, have you seen how much that brother is fat? Mas também você já viu como ele come? You know, did, you see, did you see how much he eats? Parece um porco. It looks like a pig. Wow. <laughs> E ele é tão mal educado. And he's so um impolite. Sério? Você responde sério? Serious? Eu nem tinha notado. I haven't noticed. Pode deixar que eu vou eu vou começar a prestar atenção. I will start paying attention. Olha os dados inflamados do diabo. Olha the the contra against evil darts. É, ou não é verdade. Não é that true? Você já viu como ele trata a esposa? Do you see how he treats his wife? Misericórdia. Mercy. Se eu fosse aquela esposa, já tinha deixado aquele crápula. If I were his wife, I would just left him. Não sei como ela aguenta. I don't know how she can handle him. Aí chega para a esposa. And then he comes to the wife. Como é que você aguenta esse homem? Hein? How can you handle this man? Wow. Você é muito santa. You are holy. Não sei como Deus não veio te buscar ainda. I don't know why God didn't didn't, didn't take you. <risos> Sim. Esses são os dados. Estas são the tactics. Você está sabendo que ele falou de você? Do you know that he talked about you? Ele disse que he, você é feio. He said that you were ugly. Pobre. A poor. Miserável. A miserable. É assim que o diabo começa a soprar os problemas. The, the Mas como que isso acontece, pastor? Você está dizendo que eu sou o diabo? Happen, uh, uh, pastor. The, uh, Irmãos, o inimigo usa as pessoas. The enemy the people. Qualquer pessoa que dá lugar ao inimigo, o inimigo usa. Anyone that gives place to the devil, the devil will use that person. O exemplo clássico é o apóstolo Pedro. The classic example is uh, uh, the apostle Peter. Jesus está com eles, com os discípulos ali, na maior alegria. Jesus was there with all the and Aí, Peter. Depois Jesus diz: Olha. Vai chegar a hora eu vou ser crucificado? Uh, and Jesus tells them it's going to be the time that I'll be crucified. E Pedro diz: Não, Senhor. And then Peter said, No, Lord. Tu não podes ser crucificado. Forbid that being e Jesus disse: Para trás de mim, Satanás. And Jesus said, Get behind me, Satan. Olha. A quem Jesus estava falando era com Pedro? To whom Jesus was talking to? It was to Peter? Não. Não. Jesus está falando com o diabo. Ah, uh, Jesus was talking with the devil. Mas quem colocou aquelas palavras na boca de Pedro? But who put the words in the, in the mouth of Peter? O diabo, irmãos. The devil. E você duvida que o, o diabo vive que vive ao nosso redor coloque palavras na nossa boca? Do you do, then do you doubt that the enemy the, the... Lives us, words in our mouth. Mas pastor, isso é uma heresia. Eu sou o templo do Espírito Santo. Pastor, this is a heresy. I, I'm the temple of the living God. Ah é? Yeah. Quantos filmes você assistiu? How many hoje? movies have you watched today? Não me responda por favor. Não Aqui nessa igreja todos são <laughs> santos. Because everyone here are holy. Às vezes passo o dia inteiro assistindo filme. Sometimes you spend the whole day watching a movie. Com essas televisões agora que parece hum. que você está lá no lugar, né, lá dentro. With the type of TV that it looks like that you in there aí você acha que terminou de assistir o filme? Está cheio do Espírito Santo? And then you, when you watching all the movies, you think that you with the Holy Spirit? Você lê a Bíblia uma vez por mês? You read the Bible once a month? Cinco versículos? Five verses? Nem lembra quais são os versículos que leu? Passa um minuto, por um mês em oração? E quer abrir a boca que está cheio do Espírito Santo. And then you want to open the mouth and say that you are filled with the Holy Spirit. É ou não é verdade? Is that true? Não, não é verdade. It's not true. I guess not. Não sei agora com as novelas cristãs, né? I don't know about the soap opera, Christian soap opera. José do Egito, Davi, <laughs> e outras aí, né? Joseph it, it, uh, the of Egypt, uh, David. <laughs> Mas o que eu quero dizer é que se você não se enche de Deus... Like God, irmãos, depois God, não tem jeito de você não se encher de Deus e não dar lugar ao inimigo, não, irmãos. Não tem jeito de você não se encher de Deus, não ser enche de Deus e não ser enche de Deus. As, eu, eu falei de filmes, mas pode ser, você está trabalhando, está lá, passou o dia cheio de problema no seu trabalho. Eu estou falando de filmes, mas também você pode estar em seu próprio ambiente de trabalho, Uh, facing so many problems throughout that day. E aí de repente alguém no seu trabalho que não tem nada com Deus? And then all of a sudden somebody in your work uh, comes and uh, somebody that has nothing to do with God. Não tem compromisso com Deus? They have a with God. E hoje muitos são abertamente envolvidos com o diabo? And today it's very very open commit with the devil. E o diabo usa ele para te atormentar a vida? And the devil that person to torment your life. Se você não estiver em constante oração, irmão, constant você chega em casa com a cabeça deste tamanho. A head this, of this size, e a sua esposa olha para você. You, não tem carne? Não tem leite? There's no milk. Não tem pão? There's no bread, e o arroz acabou de acabar. And the rice just ran out. Portanto, não tem janta. So, there's no dinner tonight. Aí, a sua alegria é completa. And then your, your, your joy is complete. Aí, ah, a máquina de lavar quebrou e sua roupa está toda uh, suja. And uh, the, the laundry, that machine uh, broke and your clothes is all dirty. Ah, eu esqueci de falar. And also, I forgot to tell you. As notas do Paulinho todas são F. Paul's grain are all F. Ele está com todos os seus homeworks atrasados, seus deveres de casa atrasados. Uh, homework is all, all late. Aí você They're vai late. ao, ao êxtase. And then you get very excited. Da alegria. Uh, the joy. É assim? Is that how it diz: Oh meu amor, que saudade it, que eu tava de oh você meu amor. my God, I was missing you. É assim? <laughs> no. Is that this way? Esse é o dia mau. This is an evil day. O inimigo passou o dia te colo colocando fertilizante. The enemy uh, spent the whole time fertilizing you. <risos> Para quando você chegar em casa, você ficar irado? Until you get home, by the time you get home, you get uh, very angry. E aí você peca? And then you sin. E aí como diz lá? no capítulo 4 versículo 27 And then what de it Efésios, says, uh, in, uh, uh, four, verse in Não deis lugar ao diabo. Don't give place to the devil. Você acha que o que Paulo ia falar para você não dar lugar ao diabo se não fosse possível dar lugar ao diabo? Do you think that Paul would say don't give the place to the devil if there was no place for him to give? O que você acha? What do you think? Aí tem muitos crentes que dizem não, pastor, sou uma pessoa tão santa. And there many Christians say no, pastor, I'm very holy. Você pode ser santo. Be, you can be holy, yes. Mas eu quero que você entenda que no momento que that, você dá lugar ao inimigo, that I want you to that the moment that you give place to the devil, o inimigo pode usar a sua boca. The devil can use your mouth. E é nesse momento que as guerras são perdidas. And in this time, quando this moment that when we lose the fight, lose e... the war. E nós não entendemos o que se passa na guerra espiritual And we don't what in war. e nós pensamos que as pessoas estão contra nós And we think that the are us. eu não vou mais lá porque eu vou encontrar o Daniel e eu sei que o Daniel não gosta de mim And I know like me. ele toda vez que ele passa por mim ele não me cumprimenta every time he comes to, uh, over uh, comes close to me he never Say hi to me. E, eu ele, to say e eu vi ele rindo de mim aquele dia and I saw him laughing to, uh, about me that day olha o laço do inimigo irmão look at the, the of the enemy olha as setas do, do diabo look at the darts of the enemy nós não temos que lutar uns contra os outros we don't have to fight against each other a nossa luta é contra os principados e potestades do mal our our our our battle is against principalities Oh, the evil one. contra isso against this, temos a verdade We have the truth. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós temos problemas, todos nós temos faltas, mas é somente pela graça e misericórdia de Deus que nos restaura. Muitas pessoas vêm nos acusar, às vezes o inimigo usa alguém da sua família para acusar você. Maybe uh, uh, sometimes people from the, from your family comes to accuse you. Você está tão alegre. The enemy used to accuse you and você, you're very happy. Você conseguiu vencer o pecado naquele dia. Aí o inimigo usou alguém que você ama. And the enemy then used someone that you really love. E diz assim, quem é você? And says, who are you? Lá vem você querendo ser santão. Here comes you being holy. Você esqueceu do que você fez? Eu não esqueci, mas o Senhor esqueceu. Porque quando o Senhor perdoa os nossos pecados, the Lord our sins, Ele os lança no mar do esquecimento. He in the ocean of of e como muitas pessoas já disseram, and many said, Ele coloca uma placa, uma santa, a sign, okay. É proibido pescar. Ele colocou sign dessas que uh, no fishing in this place. It Prohibited. is forbidding. It's forbidden, thank you. Forbidden fishing. This place. Você acredita nisso? Do you believe that? Cada vez que o inimigo tentar levantar o seu passado, que já foi confessado e perdoado, that the past that were being and forgiven, <laughs> sabe o que você faz? Sabe o que Esfrega na cara do diabo. Ah, uh, put in the face of the devil. Se confessarmos os nossos pecados, sins, ele é fiel e justo just, para nos perdoar os pecados to our sins, e nos purificar de toda injustiça. To de qual injustiça ele nos purifica? Não How entendi. How How many? Diga comigo todas. All. All of injustice. All injustice. Yes. Deus é fiel. God is faithful. A verdade the truth. E como eu creio nessa verdade? And how do I in this truth? Coloque, use o escudo da fé uh, Use o escudo da fé que é isso, pastor? What is it, pastor? Nunca vim falar disso They never told me, never heard about it. Irmãos, nós precisamos usar mais o escudo da fé uh, veteran, We need to use more the shield of faith. Ah, pastor, mas eu não tenho fé para nada. Well, pastor, I don't have faith for anything. Busque de Deus. Seek from God. Lembra que eu disse aqui as armas as arma, essa armadura é de Deus, ela não é sua, ela não é minha. Uh, remember that I said that this, this arm belongs to God, it's not yours, é it's ele, not mine. É it, ele. It is him. Que dá a você? That He gives to you. Comece a orar. Start praying. Gaste mais tempo com Deus. Spend more time with God. Senhor estava falando comigo. The Lord was me. Você está gastando uma hora de exercício por dia? You are spending one hour exercising a day. Quanto tempo você está gastando comigo? Às vezes nós somos mais disciplinados com outras coisas do que com as coisas de Deus. So times we are disciplined with the other things and with the things of God. E queremos receber de Deus. And then we want to receive from God. Escudo da fé. The, the of faith. É para você buscar todo dia. It is for you to seek every day. E depois que receber, diga: Senhor, eu me ensina a usar. And then after you receive, you say, Lord, help me. Na hora que alguém diz alguma coisa contra você, so when somebody says something against you, ao invés de você ver pessoas, I, uh, uh, uh, instead of you seeing people, você vê o dardo, you see the darts, e você levanta o escudo, and then you raise the shield, e, e essas palavras vão bater no escudo, and these words gonna uh, come against the shield, e não vão te atingir, and they will not uh, afflict you. Qual é a diferença? What's the difference? Já viu uma pessoa toda atingida por dados inflamados? Como é que essa pessoa How se comporta? How does this person look like? How does she act assim? like? Behave? Alegre? É assim? Is she happy? Is she é. enjoy? É. Não. Não. Ninguém me ama. Nobody loves me. Ninguém me quer. Nobody wants me. Minha vida. My life. Acabou. It's finished. Eu não posso aguentar. I can handle it. Essa é uma calúnia muito grande. This é a, a, a, a, a defame. Uh, it's something very, it's uh, slander, very big. Eu não, eu nunca vou perdoar. I will never forgive. Você está deixando o dado te destruir. You are letting the darts to destroy you. Qual é o seu problema? What's your problem? Amargura? Uh, bitterness. Tristeza? Uh, sadness. Angústia? Being, uh, Talvez você foi afetado por dardos. Maybe you were being afflicted é by de, darts. É hora de começar a tirar. Being hit by the darts. It's time to uh, take it out, remove. Deixar o Espírito de Deus curar. Talvez a sua esposa ou seu marido falou algo para você há 20 anos atrás. Maybe your wife or your husband told told told you something 20 years ago. Você nunca esqueceu? You never forgot. E não era um elogio. And it was not a um a compliment. Mas talvez você se esqueceu de todos os elogios que essa pessoa falou para você. But maybe you forgot all the compliments that this person told you. Comece a desfrutar do que Deus tem para você, irmão. Start to enjoy what God has for you. Tudo que Deus colocou ao seu lado é, é para a sua felicidade. Everything that God put on your side on your life, it's for your happiness. Sério, pastor? Really, pastor? É? É. Yes. Se você começar a reconhecer o que isso que eu estou falando? What I'm saying? Você verá coisas maiores. You will see greater things. Porque Deus nunca dá algo maior quando você não reconhece as pequenas. Because God never gave greater things until you recognize the small ones. Você sabia disso? Do you know this? Esse é um princípio bíblico. This is a, a, a, a, a Deus nunca vai te dar algo maior e melhor. God is never going give you something bigger. Se você não reconhecer o que você já tem. If you don't recognize what you already have. Se você reconhecer isso. If you recognize this, Você vai vencer o diabo. If you realize this, you will win the devil. Você quer vencer o diabo? Do you win the devil? Você sabe contra quem é a sua luta. Do you know who's what's against your fight? Uh, who's, who's you? Como é que eu faço então, pastor? How can I do that, pastor? Perdão. Forgive. Perdão. Forgive. É a chave. É a Cada vez. Preste atenção. Every time. Cada vez. Every time. Que você sentir. That you feel. Que algo está vindo contra você. That está coming against you. Que você não estava preparado. That you were not prepared. E você foi atingido. And then you were hit by, e você quer ser curado. And then you be healed, Perdoe. Como é esse perdão, pastor? How this? How can we forgive, pastor? Ah, pastor, eu já esqueci. Oh, pastor, I already forgot. Eu coloquei uma pedra sobre esse assunto. I already put a, a, a stone over this uh, matter. Não é assim. No, that's not how it happens. That's not how it works. Perdão tem que ser falado. Forgiveness has to be spoken. Você começa falando com Deus. You start speaking to God. Deus. God. Deixa atenção. Pay attention. Se eu fosse você, eu estaria anotando, tá? If I would be you, I'll be taking notes. Deus. God, eu perdoo. I forgive. Diante da tua presença. Before your presence. Todas essas palavras. all these words esta pessoa That this falou contra mim. I spoke against me. Eu perdoo. I Aí você diz o nome da pessoa. em é voz alta, tá? In, uh, uh, with speaking out loud. Pode ser no seu banheiro. Pode ser no seu banheiro. Pode ser no seu quarto. In your pode ser o seu chefe. Quem quer que seja. A paz de Deus virá sobre o seu coração. The peace of God will come over your heart. A cura do Senhor. The healing of the Lord. Virá sobre o seu coração. Will come over your heart. Você quer ser curado? Do you want to be healed? Você quer ser vitorioso? Do you want to be a victorious? Quando você faz isso, When you do this, tudo o que fizerem contra você, everything, that, uh, everything that's done against you, Deus reverterá a seu favor. God will revert into your favor. Você acredita nisso? Do you believe that? Do you believe it? Podem tentar fazer o que for you, they can try to do they do. Você será invencível you will be Porque Deus estará ao seu lado God is on your side. Haverá dia mau will be evil days. Mas você estará preparado But you will be Paulo fala de outras armas, eu não vou falar agora. Paul says about other armors, but I'm not gonna say now. Mas leia. But read. E, e eu vou estar falando mais sobre isso And nos próximos dias. And more about this in the next days. Porque eu quero que você seja uma seja uma pessoa vitoriosa. Because I want you to be a, a victorious person. Eu quero ver você daqui a alguns anos. I Quero ver as suas vitórias. I see your Eu quero ver a mudança da sua I vida. See in your life. Deus pode mudar a sua vida. God can your life e a vida de todas as pessoas que estão próximas a você. And the life of that's you. Vamos ficar em pé. Let's stand. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Nossa luta não é uns contra os outros, Pai. Our fight is not each other, mas é contra o inferno. Reveste-nos com Teu, com a Tua armadura. Reveste-nos do Teu poder. Dá-nos a Tua graça. Give us your grace. Teu poder, your power. A consciência. The a sabedoria, the wisdom, em nome de Jesus, in the name of Jesus, Amém, Amen. Pode assentar, irmãos. You may be seated.